Oi pessoal, tudo bem? Pra galera aí que curte os cursos da Luciana Paixão, eu sou o arquiteto Alexandre Silvestre e eu estou fazendo o curso de Gerenciamento de Obras e Design Interiores. Ainda não terminei esse curso, mas já estou conseguindo colocar em prática o que eu estou aprendendo nele numa reforma de um apartamento que eu estou fazendo. Aquela parte de cronograma físico-financeiro da obra, as etapas de obra já tem me ajudado bastante. E o professor demonstra ter bastante experiência, bem didático, eu recomendo esse curso para quem quiser fazer aí, tá bom? Um abraço pessoal!